O penúltimo módulo do eXperience, além de dar conhecimentos teóricos sobre inovação e tecnologia, trouxe o grupo participante para a Universidade Federal de Minas Gerais. Eles conheceram iniciativas e espaços como a Coordenadoria de Transferência e Inovação Tecnológica e a Inova UFMG. Confere aí! O principal objetivo desse módulo é aprofundar em inovação e tecnologia e a gente quer que eles tenham um pouco mais de contato com tecnologias que vêm da universidade mesmo, de laboratórios, de pesquisas, coisas mais hard science. E nesse desafio eles estão tendo uma ofensa prática é, de como fazer isso, então eles estão entrevistando pesquisadores, vão fazer estudos mais a fundo de mercado sobre as tecnologias que eles estão trabalhando, para depois fazer uma apresentação dando diretrizes para os pesquisadores de qual o melhor caminho a seguir, de como que eles vão alcançar o mercado e aplicar o conhecimento na sociedade mesmo. E por que é importante eles verem isso? Esse é um dos grandes desafios que a gente tem hoje quando se fala de inovação. Como que a gente consegue transferir o que é produzido aqui na Universidade de Conhecimento de uma forma aplicável para a sociedade, dando um retorno para a sociedade. E capacitar os meninos para que eles sejam o um polo disso na região deles é, é um principal fator de importância. Aí. O grupo se dividiu em duplas para realizar o desafio da semana. Eles entrevistaram pesquisadores da UFMG com o objetivo de entender suas pesquisas e, assim, pensar em formas eficientes de levar os produtos ao mercado. A gente entra no processo de diligência da tecnologia em que a gente vai fazer todo o estudo para levar essa tecnologia que foi feita dentro da universidade para o um mercado. A gente vai formatar ela, vai tornar ela se simples para que as empresas, para que possa chegar até o mercado, até o consumidor final. Eu acho fundamental aprender esse conteúdo aqui agora, porque para eu poder trabalhar lá em Viçosa. estou na Universidade Federal de Viçosa, eu não conheço muito o NIT, eu, esses centros especializados lá na UFV. Conheço um pouco o trabalho da CPPI, da Innovation Link, que faz um trabalho semelhante. Mas acredito que lá em Sócio tem muitos pesquisadores, tanto na área de agronomia, área de química. E essas pessoas precisam de mais apoio, precisam de mais transferência dessa tecnologia. Então eu estou aprendendo como que faz aqui hoje. Eu creio que poderei conhecer pesquisadores lá e poder desenvolver esse ecossistema dessa maneira. Tanto esses pesquisadores como a ideia pessoal. Eu poder fazer uma avaliação mais crítica das pesquisas que eu desenvolvo ou das pesquisas dos meus amigos e poder transferir essa tecnologia para o mercado. Vai ser fenomenal pra mim. Em outro momento, os jovens do We Experience tiveram a oportunidade de conhecer o setor de pesquisa e desenvolvimento da CEMIG e entender como funciona o processo de inovação na empresa de energia. inovação é tratada aqui sob várias perspectivas, mas o nosso contexto de materialização da inovação como um todo, ou através de projetos, se dá por meio do programa de P&D Anel. Então, dentro desse programa, o que a gente procura fazer é levar ao mercado os grandes desafios que a companhia possui para induzir o ecossistema de inovação. A estabelecer soluções, a trazer soluções para que possam ser selecionadas, qualificadas e aí sim a gente engajar num projeto em formato de parceria. A nossa missão é fazer uma. buscar uma aliança das diversas competências do sistema de inovação do Estado para a proposição de soluções dentro das demandas que a gente coloca nos editais. Primeira vez que eu faço esse tipo de pesquisa, está sendo muito bacana conhecer pesquisadores, conhecer a linguagem dessas pessoas, sabe, porque é muito diferente do cotidiano nosso de empreendedorismo, de mercado. São pessoas mais técnicas e fazer essa, essa orientação para o mercado eu estou achando fenomenal. É o dever da gente mostrar uma pesquisa desenvolvida na universidade, como que ela vai aplicada ao mercado de trabalho e levar ela para a empresa e fazer essa transferência, essa inovação aberta, hum. todo mundo caminhando para o bem comum e para a gente desenvolver tanto a universidade quanto a empresa e desenvolver o país.